Eduardo Cunha, você é um gangster. Político demagogo. Acusado de ser ladrão. Réu o... por corrupção. Corrupto. O presidente Eduardo Cunha, que é o beneficiário da corrupção. Corrupção. Corrupção. Corrupção. corrupção. Culta na suíça. Cunha, chefe da corrupção, para réu de processo de corrupção no STF, deveria ser o primeiro a ser impedido. Presidente, presidente, ele não tem moral nem política nem ética para estar aqui. Cunha, cheira a enxofre. Tô constrangido de participar dessa farsa. E logo, logo, Eduardo Cunha, você estará pagando por isso de trás das grades, senhor, senhor, senhor presidente. Canárias. Canalhas, canalhas. Registrar a minha indignação por ainda vê-lo sentado nesta cadeira sem reunir condições morais para isso. Senhor, senhor, senhor, senhor, senhor. Eduardo Cunha, Cunha a sua hora vai chegar.